O Arte Illager, o inimigo dos aldeões, foi derrotado. Hum. Hum. Grandes heróis salvaram o dia e derrotaram o mal. Hum. Hum. Graças a você, tudo terminou bem. Até agora.